Eu acho que vocês têm que se articular e procurar as brechas do capitalismo. Estava parado na sardinha, o as Pessoas passando. Cabeça girando de Decidi andar um pouco Pra pensar no que ia fazer Conseguimos a revolução Por amor, o revolta, o tesão Ele pegou o violão e tocou rock de ocupação Estava parado na sarjeta olhando as pessoas passando Cabeça tá meu girou do... De ocupação, de ocupação, de ocupação, ah, ah, de ocupação. Ocupa, ocupa, ocupa e resiste, ocupa.